pessoal, vamos conversar um pouco sobre transporte público aqui em Panamá, resolvi fazer isso aí porque acabamos de perder um táxi né, aqui são 11h30, h 11, 40 saiu do centro de Panamá, da cidade de Panamá, aonde o transporte público lá não é de excelência porque tem muita quantidade de carro, mas é um transporte público bom, digamos assim né, bom quase ótimo, tem ali uma integração metrô, metrô ônibus né, que é o metrobus, uma integração que roda a cidade de Panamá inteira. Agora, saiu da cidade de Panamá, a coisa complica. Nós temos aqui táxis que fazem um trabalho até barato, né? assim, Um trajeto aí de... No Brasil você pagaria aí 15, 20 reais. Eles cobram um dólar, um dólar e 50, mais ou menos. Que a opção são eles. Tá passando até um aqui agora, mostra aí. Aqui no nosso barriado aqui. Mostra um pouquinho barriado aí, filho, só para o pessoal ver. Esse é o nosso barriado. Não é me mostrar, é mostrar o barriado, meu amor. Estou uh, tentando, Isso, né, bem? Esse é o nosso barriado. Isso é o quê? Barriado. 360? É. <risos> Agora volta. Calma. Vai ficar tonta. Uh. Eita! Isso. Pronto. Agora, aqui, quando você passa pro lado de cá da poça, né, que eu chamo de poça aqui, porque é meio parecido com o Rio de Janeiro. Mas por que poça? É porque o Rio de Janeiro tem ah, a... Ah, sim, a, por causa da cidade, né? A Lagoa né, do Rio de Feitas, aí que... do lado de cá, Não. é depois da poça. A Lagoa do Rio de Freitas ou o seu. estou falando aqui, por que poça? É porque por tem causa o canal. Da... Ah, sim. Lá de cá do canal. Aqui o transporte público é mais composto por ônibus pirata, vanzinha, micro-ônibus, mas tudo pirata. Não existe empresa oficial que faça transporte aqui, nem estatal e nem privado. né? E aí você fica muito dependente de táxi. Aí você tem que esperar a boa vontade dos táxis para você conseguir se locomover isso é quando param pra você porque conforme agora o leandro tinha dito que acabamos de perder um táxi por quê? porque o taxista foi pra lá levou um cliente passageiro mas gente, tem que parar levou onde você o tá. passageiro aí a gente para para esperar poder passou aquele aí agora. o bendito do táxi passou o Leandro fez sinal mas ele fez assim olha Ó, ou seja a vou mostrar atrás está vindo um lá eu vou fazer o sinal vocês vão ver ao vivo se para ou não ou você já vem com pessoa também é né? pois é que essa é a nossa oportunidade. você pega e agarra, ou você... sabe não, vamos ver né, esse né? carro aqui, Leandro. Vamos mesmo. Aqui mesmo. É, vamos ver, né? Aí, ou seja, tomara que esse... Esse táxi pare. Isso. né? Porque geralmente é muito difícil, assim, parar táxi. Porque é isso, quando é na hora de almoço, eles falam, vou almoçar. E quando, é, às vezes, a gente faz pensando que eles vão parar, Parou. o que, que eles fazem? Eles vão... E fala assim, ah, eu tô saindo, já tô indo. Ou seja, Buenas. Buenas. Ou seja, até, até que se parou, tá gente? Até que se parou, mas depois eu venho falar mais com vocês. Tchau. Fazemos uma paradinha na gravação, porque a gente entrou no táxi, os táxis aqui tem uma particularidade. Eles ligam sempre a musiquinha, e a gente vai pegar um copyrightzinho, né? Não adianta não botar. Só, não só táxi, né? O ônibus também. É, é também tá assim. são são e assim... as músicas são bem altas. Vou andando? Vamos andando então. então, aí eu até falei com o Leandro eu falei assim Ah, eu acho que agora eu vou me sentir a Joyce Heisman Mas aí eu não pude por causa da música É, porque a Joyce geralmente ela grava em traseira do é, carro, né? É. Ah, e outra coisa, falar em traseira do carro Não sei se você reparou, Leandro, o Leandro geralmente anda muito na frente, né? Mas eu, como fico muito atrás, a parte de trás dos táxis são todos encapados Encapados como assim? Encapados! Encapado, meu amor, plástico? Capra, plástico é, capra. plastificado. Todos os táxis são assim. É, porque ser... não. É, é, vocês vão andar na frente, é. né? É. é pra conservar, né? Porque é muito não, cliente. Não, sim, também. é muito cliente. É, eu tô falando porque no Brasil não era assim, né? Isso. No Brasil é tudo carro normal. Que... Aqui é todos encapados. Então, continuando sobre o transporte público, vamos passar agora aqui uhum. num ponto onde tem ônibus, né? Será que eu aqui pra o ônibus? E. e são ônibus internos que fazem parte do dia-a-dia -dia aqui do pessoal do Panamá. Mas são é É, mas eu uso micro-ônibus deles, eu uso micro-ônibus. Ah, sim, sim. São esses os ônibus aqui da, da cidade. Não tem ônibus mesmo, em empresa de ônibus. Aqui o que tem empresa de ônibus é quando faz transporte de província a província. Por exemplo, se você vai vir na cidade do Panamá aqui para Coplé, que é a cidade onde a gente mora, a província que a gente mora, tem que pegar um... Vamos Tem que pegar um ônibus que faz esse trajeto, aí sim você paga, você vai na rodoviária, tudo certinho. É, e também, como o Toledo falou, né? é música o latina tempo o tempo inteiro. É. Você vai dormir, você não dorme. É música o tempo inteiro latina. Às vezes tem alguns que botam filmezinho. Mas, os em ônibus, geral... os ônibus botam filme é. e quando acabam os filmes, eles botam trailers de, de músicas. E o é interessante é que tem um padrão de tamanho. Se você vai para uma cidade de até uns 50 km de distância da capital, você tem um ônibus pequeno, um micro ônibus. Passou de 100 km aí, você já pega um ônibus tipo mínimo um da vida. Passou de 200 km mais ou menos, é um, um double, double class, aqueles um ônibus duro. É, eu nunca consegui pegar esse, esse double class aí, saiu tenho vontade. Tem esse padrãozinho aí, entendeu? Agora, no mais, gente, é, é uma cidade pitoresca, né? Em relação ao transporte, com esse vídeo sobre transporte, é basicamente isso. E o mais importante, aqui você comprar veículos é muito barato. Sim. Então se você tiver um dia plano de vir para o Panamá, o importante é que você se projete, se planeje para poder comprar um carro, que não é caro aqui, comprar um carro zero. Você pode comprar aí um HB20. acho que você um pouquinho. Você pode comprar um HD 20 que aí está numa faixa de uns 9, 10 mil dólares, zero, né? E viver bem aqui. O, o, o combustível aqui, gasolina, custa cerca de, 50, de 65 a 70 dólares, depende do lugar. E aí você consegue... centavos um Centavo de dólar. Ah. Centavo, né? 50, é, 65 a 70 centavos de dólar. Mais ou menos a faixa aí depende do lugar que você abasteça. Você enche o tanque, você anda pra caramba. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Pessoal, já chegamos em casa. bem, Chegamos em casa de forma forçada, né? Forçada. Olha por quê, ó. Tá vendo? Chuva de novo. Ela já chegou. Aqui em Panamá é assim. Você tem que fazer tudo correndo até duas, três horas da tarde. Que aí ela chega e acaba até o dia. Continuando o nosso papo sobre transporte público, que eu esqueci de falar alguns detalhes. É... E depois tem uma novidade também que eu vou contar pra vocês aqui sobre o nosso canal. Aqui existem táxis que tem uma particularidade, além deles pegarem o pessoal, como o táxi normal que tem aí no Brasil, os táxis aqui do Panamá não tem, como a família Trapo, né? o Sando, família Trapo já relatou, táxi aqui não tem o taxímetro, para poder medir a distância, eles vão ter uma tabelinhazinha ali de distância, mas é muito barato. Aqui o táxi realmente vale a pena você usar, principalmente para a gente que é brasileiro e está acostumado com táxi caro, vale a pena usar. E o transporte normal, esses micro-ônibus que tem, está uns trovãozinho aqui bravo O transporte que tem aqui, do, do esses micro-ônibus, essas minivãs, geralmente, custa em cerca de 25, 30 centavos de dólar. Por isso que geralmente, tem muita gente esperando, fica esperando esses ônibus. Mas, eu prefiro pagar ali um dólar, um dólar e cinquenta, para poder ir rápido pra é, chegando bastante aqui Vamos entrar? Não. Vamos pra varanda, vamos pra varanda Corre! Pera aí é rapidinho Vamos aqui Rapidinho pra varanda Vamos lá Na varanda, na varanda lá. Agora na garagem Na garagem garage. Já tava aqui, ó No molhado já Pronto Mas eu tô descalça, né? Não sei Eu tô de cueca Não sei eu tô, de, tô de calça aí Então, aqui tá mais frescão, que beleza Ventinhozinho a para na minha cara. Então, gente, o preço do micro-ônibus aqui é muito barato. É como eu falei, 25, 30 centavos. Se for muito longe, 50 centavos. Eu nunca tomei um micro-ônibus, não. É assim que se fala, né? Toma. tomar? Então, eu nunca tomei um micro-ônibus não, porque geralmente eu só fui daqui pra Santiago e como é uma hora e meia de viagem, então eu já fui naqueles grandes, né? Pra quem conhece, tipo a mil. E um. Eu que não dia. tomei um ônibus, de não, pra saber. Eu sou igual a Angélica, eu só vou de táxi! Aí ó, tipo assim ó, os táxis passando. Isso. Esse vira-vira esse aí tem relação com o que a gente vai fazer no canal aqui em breve, em breve. Isso. Aí além é, desses... Ah. Essa, essa viradinha aí é uma mensagem subminável até depois. A Verônica já largou uma dica aí na hora... <risos> é 360, meu bem? Então, mas vocês vão entender. Eu poderia gravar assim, gente, mas como tá chovendo, a gente tem que botar perto pra poder o áudio pra aparecer. Aí, ou seja, o táxi, em algumas cidades, como por exemplo lá em Santiago, onde o Sandro da, da família Trapo mora, eles têm uma particularidade. Aqui também em Peronomé, mas aqui é, tem menos assim. Aqui os táxis já fazem transporte direto. Mas lá em, Pernomé, em Santiago, eles têm a prática de fazer a linha de um ônibus. Eles pegam ali um, uma linha de um determinado lugar e vai catando o povo para aquele lugar mas aí você paga o preço de táxi, por exemplo, se eu peguei o táxi aqui, a distância que eu vou pagar é 1,50, a pessoa que pegar também vai pagar 1,50, ele paga o preço de táxi, porém fazendo uma linha que seria uma linha de ônibus, entenderam? E vamos falar agora um pouco sobre a nossa surpresa aqui. Aliás, antes da surpresa, vamos falar também o preço de passagem de ônibus a longa distância, Porque, já que é sobre transporte, vamos falar logo todo, né? Por Exemplo, oi, ah, tá esqueci. É, tá cansando, né? É eu esqueci mesmo. Eu Sei, vou eu posso segurar sim, bobo. Ó, Sei, ah, tá, viu? então, se for contar, por exemplo, daqui daqui de Pernambuco até a cidade de, de, de Paramá, o ônibus é uma distância de aproximadamente 155 quilômetros, cobra-se 5 dólares. Se for uma viagem da cidade de Panamá até Santiago, é, Panamá é o centro de, de. É o centro mesmo, centro geográfico de Panamá. Santiago já é um pouco mais para o interior. A passagem para Santiago custa 7 dólares. Intermediário, que é Água doce são 6 dólares. É como se fosse assim, uma cidade a mais, eles colocam um dólar a mais. Se eu não me engano, até a fronteira com a Costa Rica são 12 dólares. Eles sempre vão colocando essa faixa de um dólar, um dólar a cada cidade a mais. Se no nome é cinco, depois o no nome vem Água Dulce, seis, depois Água de Dulce vem... Não me recordo agora. Mas vai aumentando assim, Natar, e até Santiago... Natar, Natar, é, Natá. Mas é que Natá não é como principal, é uma cidade pequena, digamos assim. A próxima considerariam já Santiago, que aí seriam sete dólares. E assim você vai sucessivamente. Eu não vou falar de aeroporto, porque também constaria em transporte público, porque aeroporto aqui é top de linha, é nível Estados Unidos, então você não precisa se preocupar com aeroporto aqui que é top de linha, tanto os internos como o internacional. Metrô, passagem de metrô, 35 centavos, você pode é, andar à vontade lá, a Verônica, foi comigo lá no, no metrô, tem, esse, tem esse vídeo gravado esse Tem não, ia postar hoje. Tem um, ah, vai postar hoje? Não, então, hoje, não, hoje não, hoje eu ia postar.. Tem um vídeo que a gente gravou com a Verônica cheia de vergonha no metrô, porque o metrô estava cheio. Aí eu gravei e era no metrô, porque tem que mostrar, né gente? Tem que mostrar que senão não adianta. Metrô aqui custa 35 centavos. Eu coloquei 40 dólares num cartãozinho aqui de metrô, porque eu pensava que. Aqui na rodoviária principal... Isso foi quando ele veio de primeira vez, tá? Pra passar é. uns 10 dias aqui pra conhecer o Panamá antes de virmos. Isso, então. Isso. E aí eu, eu pensei que como eu ia pra Santiago, o cartão que tinha de integração metrô e metrobús também era pra... E rodoviária, também era pra pagar os ônibus. Aí eu imaginei, poxa, para Santiago não pode ser centavo, deve ser aí 15, 20 dólares, né? Aí minha você pensou que, meu Deus, você pensou que isso aí é de, de, de metrô da cidade que vai lá até Santiago? Não, meu amor. É porque o cartão é integração. Preço. São três integrações, integrações em uma: metrô, metrobús e rodoviária. Que rodoviária é que eles falam ônibus de longa distância, que vai de de província a província. Então eu imaginei que fosse cobrar também, né? Você passava ali o cartãozinho. Você até tá lá em frente de casa. Tá? Aí você passa o cartãozinho e eu pensei que pagaria o ônibus ali, mas não. O, o a parte de rodoviária só para poder entrar no acesso aos ônibus, aí são 10 centavos, se você for usar a rodoviária para ir ao banheiro, por exemplo, 25 centavos, você o, usa mesmo, mesmo, cartão. o mesmo cartão você encosta, paga 25 centavos para você ter acesso ao banheiro na rodoviária também, é tudo muito bem organizado, entendeu? Aí eu pô, imaginei, vou ter que ir voltar, Penanomé, Santiago, eu vou usar o cartão pra caramba, eu pensei. Esse, que... esse sim é o, é o juiz bilhete único, né? Porque é. é só com esse você faz tudo. Mas eu pensei que o bilhete único era como no Brasil, que você encostava no ônibus, né? Dentro do ônibus, e pagava passagem com bilhete único. Até eu, eu já andei de metrô pra caramba aqui, eu tô com 26 dólares ainda. 26, é, eu tinha colocado 40, rodei aqui 10 dias de metrô, semi-baixo, cima semi abaixo. Ainda tô com 26, 36 dólares. 36, não, minto. 26 ah, eu dólares. Tô com 26. É 26 dólares e hora que eu andei de metrô Para caramba aqui é, Metrô, tudo bem Agora, essa parte está encerrada Metrô aqui, há um projeto de ampliação né? Em termos de valor, já acabou Agora Há um projeto de ampliação Só que quem estava na frente De ampliar o metrô Era o Odebrecht E aqui a gente estava até vendo agora Sábado, domingo passado Um programa aqui, que é um tipo Como se fosse um mesa redonda do Brasil Chamado Radar o tema da mesa era Odebrecht e o, o povo Panamá, quando você fala eu sou do Brasil, eles falam ah questão do Odebrecht, Odebrecht Neymar, ah Odebrecht Neymar tal, por quê? A Odebrecht aqui foi descoberto por algumas pessoas que participaram, que receberam propina do Odebrecht para poder, é, pra, digamos assim, é, dar uma facilidade para as obras e eles estão tentando descobrir, eles querem saber, o povo aqui do Panamá está ansioso para descobrir o nome das pessoas que fizeram é, parte do projeto aqui do, do negócio da Aldebrecht, né? dessa delação da do Aldebrecht aí, e a lista de nome ainda não saiu. Mas voltando à parte de transporte, a Aldebrecht aqui, ela fazia a ampliação da Pan-Americana, que é a estrada que liga Panamá até os Estados Unidos, e também ela ia fazer a linha 3 e a linha 4 do metrô. A linha 4 ligaria o outro lado de cada canal. Mas está tudo parado porque a Aldebrecht está envolvida com a Lava Jato e... Panamá cancelou todos os serviços com o Debreche, tudo que ela está fazendo está parado até que se resolva e até que se passe para outras pessoas bem pessoal agora vamos falar com vocês sobre a surpresa a surpresinha é que a gente comprou, está comprando agora uma câmera que ela faz 360 graus então por exemplo hoje como vocês viram aqui nesse vídeo vocês me viram rodando, era é, barata é que eu, eu penso da seguinte forma eu assistia muito Família Trapo né beleza Sandra, entra, irmão nós hein Agora a gente vai falar com o Sandro, ele liga para gente aqui é, automaticamente... Ô, é oh, maneiro o vídeo e tal! Só que Sandro é o nosso, é o nosso pai lá de Santiago, ele está falando de Pernambuco é uma outra cidade. E aí a gente, eu via ele né sempre lá e eu queria ver o que estava passando ao redor da cidade. E com uma câmera 360, você pode vir aqui ó, com o um dedo e esfregar aqui você vai rodar. 360 e você vai ver o que a gente tá vendo também, tipo, passou um táxi, olha lá, passou um táxi aí pessoal, vira a câmera e que vocês vão ver, aí você vai com o dedinho aqui no celular ou no, no computador com o mouse, né, e você vai rodando para você ver tudo que tá ao nosso redor, e inclusive no meu canal também, do LR malvoura é que eu falo sobre o livro de Urântia, vou gravar vlog também usando 360, o áudio é bom e fica uma coisa assim mais aberta. Entendeu? Nada tão assim escondido, fica aberto. Se você quiser olhar ao redor, dentro de casa, a gente aqui gravando aqui na varanda, você vai fazer isso aqui, ó. Vamos supor, você vai rodar, você vai fazer isso aqui mais ou menos, ó. ó. Você vai poder olhar tudo isso aqui, ó. Mas sem eu precisar virar a minha mão. Entendeu? Você vai poder ver dessa maneira a hora que você quiser. Ok, pessoal? Eu agradeço muito é, essa. essa, essa... Receptividade que você está tendo com a gente com esse nosso novo canal que é a nossa vida em Panamá, nossa né? Vida, é verdade. Nossa vida em Panamá. Eu prometo não interferir muito que é a Verônica que fala nesse canal, mas tem coisas assim que ela prefere que eu fale que eu já estou habituado. É verdade, tipo o negócio do transporte público porque eu não tive a oportunidade ainda de, de tomar essas coisas, mas porque eu geralmente sou vou de táxi. E também por causa da minha garganta, então eu evito muito ficar saindo por causa disso. E aí vocês imaginam. Isso, vou ver, muito pode... Tá. Chiar como, Enzo? Ah, tô ouvindo, pode deixar. Panela de pressão. É. Aí e por causa da minha garganta, porque eu sou muito sensível a essas coisas. E por que, que eu, com a sua garganta? Explica pra eles por quê? Eu já expliquei no vídeo, meu amor. No ah, que, vídeo que eu botar? vou postar hoje. Eu já ah. expliquei. Então é isso, é por isso que eu evito ficar pegando conduções desses tipos. É por causa do ar. É. Voltando né, Porque época do ar, que o ar é muito forte. E aí, pessoal, ela vai fazer sempre esses vídeos, mas tem coisas como, por exemplo, eu aqui fiquei 10 dias rodando e eu abusei, usei e abusei transporte público. Então, eu tenho um pouco mais de informação para poder passar. Mas no dia a dia, até depois que a gente comprar a câmera 360, vai ser a ver onde vai fazer essa cobertura aí. Eu treinando com o Enzo, a gente passeando por aqui, a gente conhecendo a cidade, andando pela cidade. E aí vocês vão poder olhar a cidade passando o dedinho aqui na tela e de uma forma 360 graus. Ok, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus e. Fui!